Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês Hoje nós vamos fazer o nosso pijama de unicórnio, esse aqui, ó Vamos estar tá fazendo ele aqui hoje no canal, olha só que lindo que é essa peça, gente Olha só, manequim, olha só que maravilha que é essa peça E a nossa Sofia, que vestido, olha aqui pra mãe Olha aqui pra mãe, bebê, olha aqui, ó Sofia, aqui, ó Olha só que linda que é essa peça e confortável, gente. Confortável demais. E é uma peça fácil de fazer. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no nosso canal. Olha só que maravilha de peça. Vamos lá fazer a nossa peça então, gente. Mas antes eu gostaria de pedir para você, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo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 Povo, hoje nós vamos fazer o nosso pijama unicórnio, ok? Vamos lá então, vamos aos materiais que a gente vai precisar. Vamos precisar de elásticos, tá? Elástico você pode usar um pouco mais grosso que esse, tá? Eu vou usar esse aqui, tá bom? Vamos precisar de metalacê ou a, o feltro, tá? Você pode estar tá usando o feltro no lugar do metalacê aqui, tá? O metalacê, ele é esse tecido aqui, ó. Tá? Ó, você compra ele assim, tá? Então, esse é o nosso metalacê, tá? A gente vai precisar de metalacê em várias cores, coloridinhos assim, tá? Para fazer o rabinho do nosso pijama de unicórnio, tá? Então, você vai cortar quatro vezes, tá? Esse aqui, tá? Esse molde aqui quatro vezes, tá bom? Então, você vai precisar de elástico, metalacê, também vai precisar dessas fitinhas de cetim, tá? Colorida e uma fita de cetim assim, né? Dourada pra gente tá colocando no chifre do unicórnio, tá? Metalacê branco ou da cor que você desejar, isso aqui também pode fazer com feltro pra fazer o nosso chifre do unicórnio. A gente vai usar florzinhas assim, mas você pode estar tá usando maiores, fazendo as flores, né? Como eu ensino no vídeo que tem aí no YouTube, né? Eu ensino fazer umas florzinhas maiores. No vídeo da Bela, do vestido da Bela, também eu ensino como fazer, tá bom? Olha só. Então, a gente vai precisar de florzinhas assim, coloridinhas, para pôr no chifre, tá? e os moldes, né? Você também vai precisar do bordado, mas se você não tiver o bordado para fazer, você pode estar tá fazendo isso aqui vai junto com os moldes para você. Aí você pode estar tá fazendo esse olhinho aqui, né, usar como um molde para fazer esse olhinho ou até para sublimar, né? Ou para fazer na peça já da naquela com aquela técnica que eu ensinei fazer as roupas de fantasia, né? Aquela pintura lá, tá bom? Aí vamos aos moldes. Esse molde aqui a gente já cortou e já costurou, que é esse aqui que a gente fez pra gente tá bordando, tá? Mas o que a gente fez? Esse aqui você vai cortar uma vez dobrado e esse aqui também. Aí, você vem, esse é vermelho e esse no branco ou na cor que você desejar. Aí, você vem e prega um no outro aqui, tá? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Prega um no outro aqui, tá? Pra dar esse Vai dar esse resultado aqui. Aí depois você borda, né? Como eu bordei, então eu, te, eu fiz esse processo antes, tá bom? Mas você pode pintar, né? Daí você pode só pintar o olhinho, fazer o narizinho com outra coisa, tá bom? Eu fiz um outro aqui, assim. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Ó. Eu fiz assim, ó. Tá vendo? ó Eu cortei um corino e costurei por cima, ó E aqui o narizinho Eu só dei os pontos Então ficou assim, ó Não é necessário bordar Mas se vocês quiserem bordar ó, Esse eu não bordei Tá? Então, explicado o capuz ali Essa parte aqui, tá? Pessoal do grupo né? Quando receber esse molde, pessoal lá dos meus grupos que são pagos, quando recebem os moldes que eu faço a matriz do bordado, que eu faço o bordado, eu sempre mando com a matriz junto, tá? Então, pessoal do grupo, não se preocupa, quem tem máquina de bordar, que borda no pés, vai receber a matriz desse bordado junto. Esse aqui também é do capuz, tá? Você vai cortar duas vezes, tá? Esse aqui é a parte de trás do capuz, ok? Duas vezes. Então, aqui o capuz, como vocês podem ver, eu fiz em branco, né? Pra ficar legal, vocês podem fazer de outra cor Ou como eu fiz aqui, ó, que eu fiz o capuz branco e a manga branca, né? Vocês podem fazer assim também, tá? Vai ficar legal Eu usei pele de carneirinho aqui, ó, usei aquele tecido carneirinho aqui, ó Pra ficar bem quentinho, olha só que lindo que ficou né? Então vocês podem fazer assim também, tá? Então o nosso capuz ali, eu tô usando, no capuz, eu tô usando plush, tá? Aqui é o forro do capuz, tô usando plush também. O metalacê, como eu já falei, né? Aqui o nosso chifre duas vezes, tá? O metalacê, esse aqui também eu já expliquei pra vocês, né? As nossas orelhas, você vai cortar duas vezes no plush branco tá? E duas vezes no velboa. Aqui eu tô usando velboa, tá? Velboa e plush, tá? Plush branco e velboa rosa, tá? Esse aqui é o nosso filete da frente, tá? Você vai cortar duas vezes. A gente, esse nosso nossa roupa ela é de duas cores, então a gente vai cortar uma vez numa cor, uma vez de outra cor, tá? Nosso filete da frente. Nossa manga Duas vezes, uma vez de uma cor e outra vez de outra cor, tá? Mas você pode fazer no branco, como eu já expliquei, a manga pode ser no branco, né? Na cor do capuz, pra ficar bonitinho, dá pra fazer na cor do capuz também Aqui a nossa frente, cortado duas vezes, uma vez de cada cor, tá? Velboa E aqui o nosso corpo das costas, né? Também mesma coisa, ó cortado Duas vezes, mais uma vez de cada cor Ok? Então é isso Os nossos moldes O que a gente vai usar para fazer o nosso pijama unicórnio Tá bom, gente? Vamos começar com o chifre E o nosso capuz, tá? Chifre Vamos pegar e passar a nossa a nossa fita aqui ó, ao redor, ó, fazendo X, tá? Vindo daqui aqui e depois daqui aqui, só pra dar um enfeite, ó. E daqui aqui, tá? Bora lá. Mesma coisa a gente vai fazer com o outro, tá? Agora, a gente vai colocar aqui um por cima do outro e passar uma costura aqui de fora a fora, deixando embaixo pra gente virar a nossa peça, tá? Vamos passar uma costura aqui e vamos deixar aqui pra gente virar a nossa peça. a gente vira a nossa peça, vamos tirar os biquinhos. Se você não tiver metalacê, você pode fazer com feltro, tá? É com tecido mesmo. ficou assim, ok? Você pode estar tá colocando um pouco de manta acrílica aqui, tá? E não vejo necessidade por ser... Por ser metalaceiro ele já é durinho, né? Então, aqui a gente vai fazer um acabamento aqui, Passar uma costura aqui, né? Colocar pra dentro aqui, ó. Colocamos pra dentro aqui e vamos passar uma costura aqui. Pra dar acabamento. Ficou assim. Reserva. Agora, vamos fazer a nossa orelha, tá? Vamos fazer as nossas orelhas. Um rosa e um branco, tá? Sempre rosa e branco. E vamos passar uma costura aqui, deixar só embaixo pra gente virar a nossa festa. Uma coisa com o outro isso, a gente vai dobrar aqui, dobrar aqui e arrematar aqui. Mesma coisa com esse. Dobra aqui, dobra aqui e passa um arremate. Assim. Agora vamos pegar o nosso capuz. Nosso capuz, como eu falei para vocês no início, aqui eu já fiz essa, essa costura aqui, já juntei esses dois moldes, né? Então tá assim. Aí ficou esse aqui pra gente juntar. Os nossos moldes, como sempre, eles falam com a gente, tá? Ó, eles conversam com a gente. Didi tá me dizendo o meu molde aqui. Nós vamos juntar ele aqui, né? Ele tá me dizendo que aqui vai a minha orelha. Aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um pique aqui. Essa tesoura não vai. Vou fazer um pique aqui. E vou achar o outro lado aqui, onde vai a minha orelha aqui. Tá? Aqui tá o pique. Aqui vai a outra orelha. Então, aqui a gente vai pregar as nossas orelhas. Porque depois a gente quer que eles fiquem assim, né? Depois ela vai ficar assim. Vou achar o outro pique. Onde é que tá? Então, ficou assim. Agora, a gente vai pegar essa parte do capuz aqui. Aqui, a gente vai passar uma costura. Aqui, ó. Aqui tá o um molde terceira parte do capuz. Tá vendo essa parte mais arredondada aqui? Aqui, a gente vai juntar essa peça, tá? vai pregar aqui na nossa peça, tá? Ó, aqui, ó. Esse bico aqui para cima com esse bico aqui para cima, a gente vai pegar e pregar aqui, ó. tá? Aqui depois vai vir e pregar aqui, para dar o nosso capuz, tá? Para dar os nossos o nosso capuz. Então, o que você pode fazer aqui? Você pode Orelha com orelha aqui, faz um pique aqui, pra não dar erro, tá? Ó, fez um pique aqui, aqui você sabe que vai esse biquinho aqui, tá? Então, o que que tu fez? Pregou aqui, passou uma costura aqui, né? Aí, ficou esse biquinho aqui. Vai vir com esse biquinho aqui, aqui no pique onde tu fez, e vai prender aqui no capuz, Ó, vai vir costurando aqui, tá? Mesma coisa desse lado. Vai vir aqui. nosso capuz está pronto. Agora vamos colocar o nosso o nosso chifre, tá? Aqui, ó, vai o nosso chifre entre um olho e outro. Te dá mais um ponto para segurar bem. Ficou assim. Vamos pegar o nosso, as nossas fitinhas de coloridas aqui, as nossas fitinhas. vão passar um arremate aqui. E vamos colocar elas aqui. Assim depois a gente vai colar as nossas florzinhas aqui. Ó, depois a gente vai colar encher ao redor as florzinhas, ok. Por enquanto, o nosso capuz tá assim. Agora, vamos pegar a, o, o forro do capuz. O forro, vamos passar uma costura aqui, tá? capuz que a gente acabou de fazer juntar aqui as peças juntar as peças e passar uma costura aqui juntando as duas peças ok bora lá então Viramos. Agora a gente vai prespontar esse capuz e fechar a parte de baixo aqui, tá? Para depois a gente passar no overlock. Olha lá. Então tá aqui, nossa cabeça do nosso unicórnio já tá feita, ok? aqui pronta a cabeça do nosso unicórnio, depois a gente vai colocar florzinhas aqui, tá? Mas a princípio é assim. Vamos agora fazer... A nossa nosso corpo agora vamos pegar a parte das costas aqui Ó, o nosso o nosso molde tá falando que aqui vai o rabo né então vamos fazer um pique aqui aqui vai o rabo vamos colocar o nosso nosso rabo então tá os nossos rabos que eu, eu usei metal acima vocês podem usar feltro, tá? Então tá aqui os nossos rabos. O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar um em cima do outro, assim, tá? Deixando uma sobra sempre, ó. Coloca as cores bem. Aqui, ó. Um em cima do outro assim, tá? Que foi demais. Sempre deixando a mesma sobra. Aqui, ó. que eles fiquem assim, ó, tá? Que eles fiquem não tão junto, mas não tão separado, tá? Vamos passar uma costura de segurança aqui. Aqui. Então, vamos pegar aonde a gente fez o pique, que é o rabo, que é aqui. E a gente vai pregar o rabo aqui, ó. Vocês repararam que isso aqui dá o mesmo contorno da peça, né? Ó. O mesmo contorno da peça. Então é só você pregar no contorno da peça aqui que não tem erro, tá? Bora lá. rabo pregado, vamos pegar a outra parte e vamos juntar aqui as duas partes e na overlock passar overlock vamos pegar a nossa frente agora vamos pegar o nosso filete da frente e vamos pregar o nosso filete da frente aqui, cada um na sua cor, tá? Cada um no seu quadrado, como diz. Rosa com rosa. Pink com pink. Os dois são rosa, né? Só que um é rosa bebê, o outro é um rosa mais forte. Um roxinho, né? na overlock, dá uma limpeza aqui, né? E na, na nossa peça aqui também, nas nossas costas e no nosso capuz e já volto, tá? Se você não tem overlock, zigue-zague, tá, gente? Então, aqui, passamos overlock aqui, no nosso capuz, nas nossas frentes, né? E nas nossas costas. Vamos pegar as nossas costas agora... Vou pegar nossas mangas Manga, frente, né? As nossas mangas tem frente e costa Sempre, né? Então, prestem atenção nisso, tá? Então, aqui a gente vai pegar a parte das costas, tá? Costas, a parte... E é menos curvada. Frente é a parte mais curvada. Então, vamos lá. Costas. pregamos as mangas, vamos pegar as nossas frentes que a gente acabou de fazer e pregar nas nossas mangas Eu já deu uma limpeza aqui na overlock, né? Agora a gente vai na overlock E dar uma limpeza aqui Onde a gente costurou E já vai aproveitar e dar uma limpeza aqui Na boca da manga aqui Pra gente vir a fechar aqui Tá bom? Tá aqui já Feito aqui Eu esqueci de falar pra vocês Que a gente vai precisar também de botãozinhos Rita, tá gente? A gente vai precisar de botõezinhos Rita Lá, mas agora já falei. Então, agora aqui a gente vai passar elástico aqui nas nossas manguinhas, tá? Lá, então, elástico sempre no avesso a gente passa, tá? Muita gente reclamando que eu tô ensinando muito devagar mas teve muita reclamação que eu tava ensinando muito rápido, então não consigo agradar todo mundo, gente então a gente vai passar elástico aqui, tá? olha lá, então, dá uma leve puxada, tá? Eu acho que na outra manga também Eu vou cortar aqui pra vocês visualizarem melhor Tá? No caso aqui, eu já ia passar tudo direto Nas mangas, nas pernas Mas então vamos de um a um pra vocês visualizarem melhor Vamos passar agora aqui também, tá? Tá? Aqui na outra manga, a leve puxada também. Beijos para Sandra dos nossos grupos, ela faz uns pijamas maravilhosos. uns pijamas maravilhosos para criança, para papai, mamãe, então vai ficar ótimo. Ela tem os pijamas de, de, de dinossauro, ela, ela tem, ela tem pijamas de dinossauro, ela tem pijamas de, agora a gente vai passar aqui nas nas perninhas, tá? aqui e aqui? Ela tem pijama de dinossauro, ela tem pijama de unicórnio, então é uma boa pedida. Ela vai estar tá fazendo, vai estar tá podendo fazer para pros... Os bebês de quatro patas também. Dinossauro, elas, eles já ganharam lá no grupo, né? Pijama de dinossauro. Aqui eu iria fazer direto, tá, gente? Eu tô fazendo devagar Para vocês pegarem, tá? Aqui eu já faria passando o elástico nas mangas, nas pernas, tudo de uma vez só. Então. Aqui eu tô fazendo um a um pra vocês pegarem. Sempre no avesso você passa o elástico, tá? Uma leve puxada. Se você tem aquela máquina de zigue-zague, é melhor tu pregar elástico naquela máquina de zigue-zague, tá? Então, aqui a gente pregou o elástico. Deixa o elástico ali que a gente vai usar depois. Aqui a gente vai rebater o elástico. O que que é rebater o elástico? Você vai... Jogar ele pra cima aqui, tá? E vai passar uma costura aqui, ó, tá? É isso que é rebater o elástico. Você vai jogar ele pra cima e passar uma costura aqui, tá? Pra dar acabamento. bater o elástico, mesma coisa você vai fazer na outra manguinha, na perna, tá? aqui. Rebatemos o elástico. Agora, vamos rematar a manga e fechar o lado. Aqui, ó. Costura com costura. Ó. Costura com costura. Costura com costura aqui embaixo. E vai até aqui, tá? Vai passar a costura até aqui, tá? Deu pra entender? Aqui, ó. Passar a costura aqui, tá? Daqui até aqui. Bora lá. Mesma coisa do outro lado, tá? Costura com costura aqui. Costura com costura aqui e vai até aqui, ok? Bora lá, então. aqui as nossas perninhas, tá? Costura com costura aqui e vamos passar uma costura até aqui embaixo. Mesma coisa com o outro. Costura com costura aqui. Vamos passar uma costura até aqui embaixo. Ficou assim. Vamos até na overlock, tá? Pra gente tá dando acabamento aqui, né? E nas perninhas. E já voltamos então, tá aqui Agora vamos pregar o nosso capuz A gente já aproveitou E deu uma limpeza aqui Tá? Na peça aqui, ó Colocamos o flete pra dentro aqui, ó E damos Demos uma limpeza em toda a peça Tá? Na overlock Pra depois a gente vir passando o elástico Mas antes a gente vai colocar o nosso capuz Nosso capuz meio da nossa peça a gente vai colocar o nosso capuz aqui e vai prender com alfinete tá e aqui o nosso filete aqui vai virar pra dentro aqui pra cima do nosso capuz tá assim tá vamos prender aqui também Pra mostrar pra vocês bem. Mesma coisa desse lado, ó. Vai vir o nosso capuz. Até aqui. Aqui o nosso plete vai abraçar o nosso capuz. A gente vai passar lá uma costura para fora aqui, juntando o capuz com a peça. Bora lá então. Vamos até na overlock, passar a limpeza aqui e já volto para mostrar para vocês como ficou e pregar o nosso elástico aqui, tá bom? E pregado o capuz, passado na overlock, a gente vai virar o nosso filete aqui e mostrar para vocês como ficou. Então, tá assim. Agora, a gente vai passar o nosso elástico aqui, tá? Ó, vamos passar o nosso elástico aqui, tá? Nas perninhas, tudo, pra gente finalizar a nossa peça, tá? Bora lá, então. Nosso filete, a gente vira ele ao contrário, aqui, tá? Deixei ele assim, e aqui a gente vai começar pregando o nosso elástico. Passamos elásticos. Aqui passamos elástico. Agora a gente vai rebater o elástico. Vai virar o nosso filete aqui. No que a gente vira o filete, o nosso elástico ele já vira junto, ó, tá? Pegamos o elástico assim. Quando a gente vira o filete pra dentro, pra rebater, o nosso elástico ele já vira junto. Então é só você seguir despontando aqui, rebatendo o elástico aqui, tá? Bom, Vira aqui também, ó. Vira esse filete aqui. Agora aqui a gente vai colocar os botõezinhos, né, colar as, as nossas florzinhas aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou, ok? Então tá aqui a nossa peça com os botõezinhos, com os enfeites já, olha só como que ficou. Nosso unicórnio, o nosso pijama de unicórnio. Olha só. Então, ficou assim a nossa peça. Ok, gente? Vocês podem fazer forrado também, né? Vai ficar mais quentinho. Olha só. Colocamos os botõezinhos aqui. Olha só como que ficou o nosso pijama. O nosso pijama unicórnio. Olha só, né? Não esqueçam de selar, tá? De passar um, um, uma vela aqui, selar esses, essas fitinhas, né? Pra não tá desmanchando, né? Ó, ficou assim, olha só. Uma peça gostosa, maravilhosa e fácil de fazer, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei o resultado, né? É uma peça show de bola, uma peça maravilhosa, é uma peça que tem bastante saída e tenho certeza que vocês vão vender muito agora nesse inverno, tá, gente? É uma peça maravilhosa, essa peça com certeza estará lá no grupo temático, né? É uma peça que vai pro grupo temático, né? Geralmente essas peças assim são peças para o nosso grupo temático. Aquele grupo que você paga 15 reais mensal, né? E todo mês eu disponibilizo uma uma fantasia, uma peça de tema lá para vocês, né? Para entrar é R$ Qualquer coisa só mandar recadinho aí para mim que eu chamo você e explico como que funciona o nosso grupo temático. Então, gente, por hoje é só, né? Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Ative o sininho para receber todas as notificações, assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular e vou amar, vou gostar muito de ver vocês por lá, tem meu Instagram também, tá bom, gente? Olha só que maravilha de peça! Eu gosto sempre de lembrar a vocês que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças, bora fazer muitas roupinhas pet aí, tá bom, gente? Meu beijo especial hoje vai para a Alessandra da Lecaju, né? Para a Sandra, né? Sandra, essa peça é muito boa para você, né, minha flor? Ela faz uns pijamas maravilhosos, pijamas para criança, né? Para papai, para mamãe, e ela faz parte dos nossos grupos, grupo temático e grupo online, né? Com certeza essa peça. Vai sair bastante lá para os papais e mamães e bebês de quatro patas se vestirem iguais. Vai ser maravilhoso, né? Então, gente, é isso aí. Por hoje é só. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Beijos, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.